Fala galerinha tudo bem? Paula Souza falando aqui do canal dicas e tutoriais marca digital esse é o tutorial de hoje eu vou trazer para vocês o tutorial ensinando a converter o áudio do whatsapp para mp3 aonde você vai poder estar ouvindo no seu pendrive você vai poder estar gravando esse áudio em um cd em um dvd e até mesmo escutando esse áudio em um tablet vários outros eletroeletrônicos ok então vamos lá para o tutorial que, que nós iremos precisar nós iremos precisar do whatsapp web correto e um programinha que deixa o link na descrição vocês vão estar baixando não precisa craquear nada disso só vão baixar o programinha vão instalar ele e vocês vão fazer aí o tutorial que eu vou passar para vocês, inclusive esse programinha é muito bom, tem várias outras dicas. Se alguém quiser saber um pouco mais desse programinha que eu vou passar para vocês, deixa aí nos comentários. Não se esqueça, dê aquele joinha aí no vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificações. A gente sempre tem vídeo aí novo no canal, você vai estar tá recebendo as notificações. Então vamos lá, eu vou estar clicando aqui no WhatsApp web eu vou abrir aqui o meu não é o whatsapp web o meu eu já baixei e ele já está aqui no meu computador diretamente né? Tá, eu vou deixar o link do whatsapp web também na descrição vocês podem estar baixando e até mesmo no whatsapp web vocês podem estar fazendo download e tendo o whatsapp dentro do seu pc correto como vocês podem ver tem essa tarja aqui que tá meio focada aqui do lado aqui no que são, são números de pessoas que tem aqui sem o um nome, e para eu não estar tá passando o número né, das pessoas no vídeo, além de ser falta de ética, não é legal. Então eu botei essa tarja, mas não tem nada demais é um WhatsApp normal esse aqui, tá? Então aqui, como vocês podem ver, tem o meu grupo, que são testes de vídeos que eu faço. Eu já encaminhei esse áudio para cá, que é o que nós iremos utilizar. Vai ser esse áudio aqui, como vocês podem ver, ó, tem 15 segundos aqui. Esse áudio é muito importante para mim, eu tenho que pegar esse áudio e guardar para eu ouvir no meu pendrive o que, que eu vou fazer eu vou clicar aqui nessa setinha como vocês podem ver ó, tá vendo aqui essa setinha aqui fora o mouse fora do áudio não aparece certo eu vou clicar aqui aparece eu vou clicar e vai abrir a caixinha abriu a caixinha a gente vai clicar na terceira opção que é baixar o meu eu vou botar para baixar aqui na área de trabalho como vocês podem ver aqui embaixo tá o whatsapp eu vou clicar para salvar e ele já tá salvo na minha área de trabalho ele já tá aqui salvo na minha área de trabalho tá então vamos lá eu vou abrir aqui propriedades, vou mostrar qual ar o arquivo que ele está, é o ponto .ogg, esse arquivo aqui que ele está, então se eu colocar ele para poder rodar aqui, ele não vai rodar, por quê porque ele está em ponto .ogg, e ele não roda no computador, porque esse ponto .ogg é do android, aqui ó, tá vendo, tá dizendo que não pode ser, não tem, a extensão não pode ser reconhecida pelo Windows Media Play, tá, fechar, e vamos abrir, vou deixar esse áudio aqui, e vamos abrir o programinha. O programinha que eu tô falando pra vocês é esse aqui ó, o YouTube ó, Eu já tinha até feito um teste aqui, eu vou remover esse arquivo para vocês não confundir vocês aí, achar que eu tô fazendo a mesma coisa aqui com o mesmo áudio, totalmente diferente. Então esse aqui ó, a Tube Catcher, vou estar tá deixando o link aí na descrição para vocês estarem baixando. O que, que nós iremos fazer? Iremos clicar aqui ó, nessa segunda opção, conversa. Vamos clicar aqui. E ele vai abrir essa telinha aqui ó. Abriu essa telinha aqui. O que, que vocês irão fazer? Vocês vão clicar aqui em adicionar e ele vai abrir, ele abriu aqui a pastinha para a gente procurar aqui qual é o documento que nós iremos colocar ali. Então aqui tá o WhatsApp PT 2018, como vocês podem ver, ó, dia 6 do 8. Vou clicar nele e ele vai carregar aqui dentro do programinha o Atube Vou vir aqui embaixo e vou selecionar esta opção MP319. K2 KBPS MP3 192 Esta opção aqui que eu vou selecionar vou, Vocês podem estar selecionando Aqui a pastinha para onde vocês Querem o download, eu vou colocar Na área de trabalho, vocês podem ver aqui Vou minimizar aqui para mostrar Uma coisa para vocês, não tem nada Na minha área de trabalho, tá? Eu não tenho Nenhuma em MP3 na minha área de trabalho Então vamos lá, isso aqui, deixa eu fechar aqui É porque eu minimizei e abriu a segunda janelinha Ali, correto? E vou clicar aqui em Converter. Vocês podem ver, vai aparecer na minha área de trabalho o, o arquivinho, ó. foi 100%, eu posso fechar o programa, fechei o programa, aqui está o áudio que eu baixei do WhatsApp, podem ver, e eu converti o MP3, tá aqui. Então, eu vou colocar aqui para vocês escutarem qual é o áudio, ó. Esse é um áudio para testar se realmente funciona essa estratégia que eu estou lhe passando. Se vocês estão ouvindo esse áudio, é porque tudo ocorreu bem conforme ensinado no vídeo. Vocês escutaram qual é o áudio? Eu vou minimizar aqui. Eu vou pegar esse áudio aqui, ó. Eu vou excluir ele para não confundir vocês. Eu vou excluir e vou abrir esse aqui, que é o MP3. Esse é um áudio para testar se realmente funciona essa estratégia que eu estou lhe passando. Se você está ouvindo esse áudio, é porque tudo ocorreu bem conforme ensinado no vídeo vou fechar e como vocês podem ver tá aqui o áudio do meu whatsapp convertido em mp3 eu posso estar tá clicando com o botão direito do mouse enviar para área de trabalho por bluetooth destinatário de e-mail pasta compactada unidade de dvd eu posso colocar no pendrive em todos os acessórios que for do pc você adicionar o seu pc e depois ser reproduzido em vários outros eletros eletrônicos, correto? Bom, eu espero que essa estratégia ajude a todos, assim como eu precisei você também pode vir a precisar do seu áudio do WhatsApp e agora tá aí uma solução para você não ficar perdido se você gostou do vídeo, dê aquele joinha, se inscreva no canal clica no sininho aí para poder tá, estar recebendo a notificação de toda quinta-feira, vídeo novo no canal, às 8 horas da manhã e lembre-se sempre, todos os vídeos, sempre dê uma olhadinha na descrição, porque além dos downloads que está na descrição, sempre tem dicas legais, cursos que eu indico, vídeos novos, vídeos anteriores, então não esqueça de estar tá sempre olhando a descrição, fique com Deus e até o próximo vídeo, valeu galerinha!